Oi, Bom, bora bater um papo enquanto eu faço café? Hoje é um papo leve, um papo assim tranquilo Um papo só para trocar ideia com vocês Pronto, o fogo já tá aceso, a água já vai ferver Daqui a pouquinho ela tá fervendo eu faço café Mas fiquem até o final porque eu tenho um recadinho para dar também Um recadinho especial, tá? Para fazer lá no final do vídeo Então eu vou fazer uma pergunta para você para a gente começar a conversar existe alguma música, alguma melodia que ainda não foi feita? bora saber sobre isso é o seguinte gente, a gente costuma falar na rádio, né? inclusive na rádio onde eu tenho um programa a RST Radio Rock vou colocar o link aqui embaixo para quem não conhece conhecer onde eu tenho um programa de rock progressivo todos os domingos às 19 horas Tá feita a propaganda da rádio <risos> E a minha ideia, o que eu penso, é né, opinião minha, é que nós falamos em influências, certo? Quando a gente ouve uma música, a gente diz, essa música tem influência de Getruto, no caso do rock progressivo, né? Ou esse, essa banda tem muita influência de Pink Floyd, essa banda tem muita influência de Grob Schleet, ou de Premiata Forneria Marconi. Quem conhece rock progressivo conhece os nomes que eu estou falando, certo? Mas, até que ponto essa influência é uma influência ou pode ser considerada plágio? Bom, a definição de plágio, ela, se não me engano, parece que são três compassos idênticos na partitura para que seja considerada plágio, né? inclusive em letras, se tiver letra. Então, o que a pessoa faz? Ela pega a ideia da música, modifica um pouco, tira uma nota, coloca outra e ela deixa de ser plágio e perde na justiça. Mas, quando a música está dentro do nosso do nosso subconsciente, quando a gente foi criado ouvindo um determinado tipo de música, mesmo fora do universo do rock progressivo, no rock metal, no sertanejo, em qualquer estilo de música, é, a não ser aquelas músicas, é claro, que eu nem vou citar aqui quais são para não ofender nenhum, ninguém que gosta desse tipo de música, que são mais do mesmo, né? aquelas músicas que você disse, já ouviu uma, já ouviu todas, não são a essas que estou me referindo não. Ah, eu estou me referindo à música criativa, música que a pessoa tem criatividade, que inova, que tem alguma coisa. É, se a gente buscar as raízes do jazz, do blues, a gente vai chegar lá na música erudita. E assim como no rock progressivo também, nós vamos chegar no jazz, no blues, no, lá na música erudita. Quando eu falo música erudita, no popular é chamado de música clássica mas abrindo um parênteses aqui, lembrando que música clássica esse termo não é correto. Clássico, a música clássica é uma época da música. Como tem a música barroca, como tem a música contemporânea, como tem a música moderna, como tem a música... Né? É o correto, o termo é música erudita. Quando se fala então, assim é Beethoven. Beethoven é o que? É música clássica? Não. Beethoven é na época do romantismo já, né? Quase. Então. Eu, a minha pergunta, a minha ideia aqui, e eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários aqui embaixo, se vocês acham que existe alguma melodia que ainda não foi feita, porque está tudo aqui ó, no nosso subconsciente. Se nós pensarmos em fazer uma música nova, a gente já ouviu aquilo em algum lugar, pelo menos parecido. Eu pergunto isso a vocês porque eu tenho um projeto junto com o Luiz Alberto Machado, que é um maestro e compositor português e brasileiro, que ele já é casado com uma brasileira, ele mora aqui no Brasil, adoro o Brasil, por sinal, a água do café está fervendo, eu vou botar o pó aqui já, e ele me perguntou, dentro desse nosso projeto, que eu não vou revelar ainda, né, porque não está pronto, é, ele me mostrou um pedaço né, da composição, um trecho, e perguntou para mim se era plágio, porque ele teve a ideia, mas estava em dúvida se era plágio ou não. Então eu debati isso com ele e falei, olha, você me deu uma ideia para um bom vídeo. E é justamente esse assunto que eu trouxe para vocês. É muito difícil a gente não compor nada, não criar nada que já não tenha sido pensado. Porque está dentro do nosso subconsciente, gente. Se nós formos mais fundo, se nós formos a Jung, é... Será que a memória transmite... Perdão, fiz a formulei a pergunta de modo errado, vou reformular aqui. Será que a genética transmite memória? Será que nós temos traumas dos nossos antepassados? Será que nós temos na nossa mente melodias, sons musicais tribais dos nossos antepassados? Então, o que, é que vocês acham? Gostaria que vocês respondessem aqui, tá? Então, esse é o tema que eu queria trazer. Agora, quanto ao recadinho que eu prometi no final do vídeo, é o seguinte. Alguém andou reclamando que eu faço vídeo na cozinha. Esse é o meu cenário. Eu vou fazer vídeo agora só na cozinha. E quem reclamou aí que eu faço vídeo na cozinha, que me apoie, que me mande dinheiro, que faça aí, que assine meu Apoia-se, assine meu Patreon e me ajude a fazer um cenário melhor. Porque eu não sou um Felipe Neto. Eu não tenho atrás de mim uma equipe, eu não tenho apoio, eu não tenho ninguém que me ajude a fazer meus vídeos. Eu faço meus vídeos sozinhos, o cenário que eu tenho é esse, ou um pior do que esse. Então eu prefiro esse aqui na cozinha, que eu acho que um vídeo fazendo café, todo mundo gosta de me ver fazendo café. Certo, gente? Então bora parar de reclamar do meu cenário e vamos ver o conteúdo do que eu estou falando. Vamos ver o conteúdo do que a gente fala e não o nosso cenário, reclamar do nosso cenário, reclamar da nossa produção de vídeo. Não. Não é isso. Reclamem do conteúdo. Aí sim, eu concordo. Se o conteúdo não agradar, podem dizer aqui no, no comentário. Mas reclamar do cenário, gente, ah, que baixaria, né? Para com isso. Isso aí é troll, just... é... É... É... é justamente tentando derrubar alguma ideia. E já que não tem argumento para derrubar a ideia, derruba o meu cenário. Ah, é... pelo amor de Deus. Desculpa, gente. Isso foi para uma pessoa em particular. Eu nem vou citar nome aqui que não interessa. Não vou dar voz, não vou dar visão para essa pessoa acabei dando né, que quem viu esse comentário que já nem existe mais e essa pessoa deve retornar para justamente falar sobre isso né, meu cenário a partir de hoje é aqui na cozinha, quando eu não for fazendo caminhada, tá bom, até que você que reclamou entre aqui e me dê um bom dinheiro, uma boa ajuda para que eu possa fazer um bom cenário, aí sim, aí você tem direito de exigir que eu faça um bom cenário, repetindo. Eu não tenho ninguém para me ajudar nos meus vídeos, meus vídeos eu faço, eu dirijo, eu produzo sozinho, sem apoio de ninguém, a não ser o pessoal da resistência científica que me dá toques, me dá conselhos e eu escuto eles porque eles sabem fazer, eles sabem dar os conselhos de maneira correta, de maneira construtiva, tá bom? Então obrigado, desculpa mais uma vez pessoal pelo desabafo, mas foi necessário, o café está pronto. Todos estão servidos, eu vou botar aqui na xicrinha. Era isso que eu queria falar e até o próximo vídeo. Fui!